Ainda veiculado ao Cruzeiro, Dedé completa nesta quarta-feira 32 anos. Como é de costume com todos os jogadores aniversariantes, o clube enviou mensagem de felicitações ao zagueiro no Twitter. A repercussão da postagem foi negativa. Alguns seguidores pediram a exclusão da publicação, enquanto outros, em tom irônico, escreveram Que Deus te guarde e esqueça onde... Muitos cruzeirenses também fizeram alusão ao fato de Dedé ter passado boa parte de seu período no departamento médico em tratamento de lesões nos dois joelhos. A bronca com o defensor se dá pelo episódio que o elenco entrou em atrito com o técnico Rogério Ceni depois do empate por 0 a 0 com o Ceará em 25 de setembro de 2019 no Castelão em Fortaleza pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dias depois, com Ceni já demitido, Dedé deu sua versão sobre o ocorrido. Segundo ele, o técnico virou as costas e deixou o vestiário do Castelão quando o zagueiro cobrava mais profissionalismo do meia Thiago Neves.